Olá pessoal, vamos falar nessa aula sobre função logarítmica, ok? Vou tentar trazer para vocês os conceitos de forma bem objetiva, bem simplificada. Lembrando que esse material está no nosso no Moodle, ok? Então vamos lá. Começando com o conceito de função logarítmica, uh, acompanhe aqui comigo. Então, uma função f de reais com asterisco positivo em reais. Então, note a diferença do que a gente estava trabalhando, que não vai ser o domínio dela não vai ser todos os reais. Tem a restrição aqui, positivos e com asterisco. É uma função logarítmica quando existe um número real a, com a maior que zero, e a diferente de 1, tal que f de x igual a log de x na base a para todo x pertencente, a reais positivos com asterisco. Então, essa restrição aqui a gente falou bastante quando for, foi falar em logaritmo. Lembrando que para existir o logaritmo, a gente tinha que ter alguns cuidados para esses dois valores aqui, a base e o logaritmando. Aqui alguns exemplos de função logarítmica. Então, né? g de x igual a log de x na base 2, h de x igual a log de x na base 8, e o um x aqui, log de x na base 1 quinto. Todos satisfazem essa condição, o valor de uma função logarítmica vai ser muito semelhante ao que a gente trata de valor de uma função qualquer, dada a função, nós se pedimos aqui neste caso para calcular f de 7, nós vamos substituir o, se, o, o x pelo 7, basta fazer a substituição e aí caímos numa Equação simples, né? no problema de logaritmo, então basta aplicar a propriedade Neste caso vai ficar então f de 7, vai ficar log de 7 mais 3 ou log de 10 na base 10 Aplicando propriedade, né? então log de 10 na base 10 igual a 1 Ou seja, f de 7 é igual a 1 Vamos para o gráfico então da função Acabei avançando aqui só aqui. O gráfico da função logarítmica. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte detalhe. Vejam que a gente tem algumas restrições para x. Nós não podemos atribuir qualquer valor. Antes, para a função quadrática, afim, as demais, nós atribuímos zero e alguns números negativos e alguns números positivos. E de preferência, valores fáceis de calcular. Agora aqui eu não vou poder atribuir zero. E eu também, porque esse x tem que ser maior que zero, né? E também não posso atribuir valores negativos. Então, já restringe algumas coisas. Mas quais que eu posso usar? Os mais fáceis de acordo com a base dada. Neste caso, é log de x na base 3. Então, o 1 eu sempre vou utilizar. Ele vai me dar a intersecção com o eixo x aqui. E depois eu vou usar... Números que eu posso escrever com potência de base 3 Por exemplo, 1 terço, 1 nono, 3 e 9 Assim eu facilito a minha vida aqui na hora de fazer o cálculo Do f de 1 9 f de 1 terço, f de 1, f de 3 e f de 9 Eu obtenho valores inteiros Fica mais simples o processo Esse gráfico vai ficar assim então Substituindo os valores que a gente encontrou e esse vai ser o formato mais tradicional da função logarítmica Note que ele vai se aproximando aqui do eixo y Mas ele nunca vai tocar ele porque eu nunca vou chegar de fato a zero aqui uh, Seguindo aqui um outro exemplo Agora g de x igual a log de x na base 1 terço Veja que a minha base é um pouco diferente da outra né Pouquíssimo diferente, mas esse detalhe torna ela decrescente Mesma coisa, eu vou atribuir valores que sejam, que eu consiga converter aqui para a base 3, e assim facilita o cálculo, o gráfico desta vai ficar assim. Veja que esta já é decrescente, o que, que mudou? A base, tá? uma base entre 0 e 1 vai me dar uma, um log, uma função decrescente, base maior do que 1 vai me dar uma função crescente aqui um comparativo então entre ambas veja que ambas interceptam o eixo x em 1 e 0 né? de coordenadas 1 e 0 isso é uma característica independente dela ser crescente ou decrescente o que mais podemos observar aqui uh, elas vão estar a função logarítmica sempre vai estar no primeiro e quarto quadrante ó, primeiro e quarto o domínio da função então é reais positivos e diferente de zero né? porque o domínio se refere então aos valores que eu posso atribuir que vão estar aqui no eixo x e a imagem são todos os reais já que eu posso ter como resposta qualquer número real desde que vá menos infinito aqui até mais infinito eu vou atribuindo ela vai subindo devagar mas sobe tá crescimento e decrescimento de uma função logarítmica como eu comentei antes quando a base for maior do que 1 essa função é crescente quando ela estiver entre 0 e 1 ela vai ser decrescente como vocês podem observar aqui nos gráficos agora eu quero comentar rapidamente então, a relação entre a função logarítmica e a função exponencial já que elas são inversas Observe esse exemplo aqui De função exponencial f de x igual a 2 na x Fazendo o gráfico aqui bem rapidinho A gente obtém esse tipo de gráfico Aqui na função exponencial Notem que a gente atribui 0, menos 1, menos 2, 1 e 2 que São convenientes para esse caso Agora a inversa desta Vai ser então log de x na base 2 tá? Antes eu tinha 2 elevado na x, agora eu tenho log de x na base 2 Agora nós vamos substituir outros valores aqui Que vai ser conveniente para conseguir achar valores inteiros E vai resultar nesse gráfico Agora olha que interessante, confrontando os dois gráficos gráfico da função logarítmica gráfico da função exponencial Elas se espelham aqui nesse eixo de simetria em que x é igual a y então elas ficam espelhadas nós dizemos que elas são uh, simétricas em relação a essa reta y igual a x vamos para equações logarítmicas agora então equações cuja incógnita está no logaritmando ou na base do logaritmo são chamadas equações logarítmicas Vejam esses casos aqui, eu tenho log de 2x menos 3 igual a menos 1 Aqui a incógnita está no logaritmando E aqui ela está em ambos na verdade, tanto no logaritmando quanto na base Nesse caso aqui só na base Como resolvemos esse tipo de equação? Então vou mostrar três situações para vocês A primeira então, log de x mais 5 na base 6 é igual a 2 Temos uma equação? Sim Sim e está aqui no logaritmando A incógnita Nesse caso Quando nós formos resolver Uma, uma equação logarítmica, Nós sempre teremos que fazer dois processos distintos Primeiro Verificar a condição de existência Então lembrando que Aqui no logaritmando Eu tenho que este valor tem que ser Maior que zero Quando for aqui na base tem que ser maior que zero E diferente de 1 Então nesse caso eu vou Escrever x mais 5 tem que ser diferente de zero, ou o x tem que ser diferente de zero, não, maior que zero. Por consequência, x tem que ser maior que menos 5. Então, essa é a minha condição de existência. Agora eu guardo essa informação e vou para, de fato, resolver a equação. Aqui eu aplico a definição de logaritmo que diz que a base 6 elevado na 2 deve ser igual a x mais 5. Isso aqui é uma equação simples, tá? Aqui eu elevo 36, isolo o termo desconhecido x e obtenho 31. Verificando a condição de existência, é maior que menos 5? Sim. Então, a, como atende a condição de existência, eu posso formular e dizer que a, a solução dessa equação é 31, ok? Uma outra situação aqui, um sistema de equações pode aparecer, e aí eu tenho que log de x menos log de y igual a log de 4, e ainda que 4 elevado na x mais y igual a 1024. Bom, primeira situação, condição de existência. Eu vou verificar as, as incógnitas aqui, direto, não preciso isolar nada direto, eu já posso verificar que x tem que ser maior que zero e y maior que zero. E agora eu vou para a resolução do sistema eu vou reorganizar essa estrutura aqui de cima primeiro ok uh, eu vou escrever isso aqui como são logaritmos de mesma base subtração, então eu posso escrever como log de x sobre y igual a log de 4 bom, temos essa igualdade aqui mesma base, só logaritmando eles devem ser igual, então x sobre y igual a 4 eu tenho esse essa equação é bem mais simples aqui, Que eu chamei de 1 Agora vamos lá para a seguinte E temos que 4 elevado na x mais y É igual a 4 na 5 Porque 1024 é 4 elevado a 5 Posso simplificar E tenho que x mais y é igual a 5 Pronto, está bem simples né? Então basta eu substituir uh, No lugar de x o, que, o valor que eu tenho correspondente Que é 4y Substituindo aqui, então, y igual a 1. Agora, eu posso substituir tanto uma equação quanto na outra. É mais fácil substituir aqui, né? como y vale 1, 4 vezes 1, o x vale 4. Agora, resolvemos a equação, vamos voltar lá para a condição de existência. x e y tem que ser maior que zero. Os dois obedecem a condição, então, nós temos como solução o par ordenado x e y. 4 e 1. Aqui o um terceiro caso. Então, como incógnita na base, tá? não no logaritmando. Condição de existência. Veja que aqui eu tenho duas condições de existência. A primeira é que x mais 1 tem que ser maior do que zero. Isolando aqui, então, x maior que menos 1. A segunda condição é que ele tem que ser diferente de zero. Então, ah, desculpa, diferente de 1. Um. Então, isolando, aqui eu vou subtrair, vai ficar x diferente de zero. Então, são duas condições de existência. Tá? Então, eu vou ter que depois verificar ambas. E agora, vamos para o segundo passo. Resolução, aplicando então a definição de logaritmo. Então, a base x mais 1 elevado a 2 deve ser igual a 9. Só que vai dar uma equação de segundo grau isolando aqui resolvendo esta equação vamos obter x igual a 2 e x igual a menos 4 pronto, voltamos para verificar a condição de existência uh, x igual a 2 é maior que menos 1? sim, é diferente de zero ok, então este é a solução agora menos 4 é maior que menos 1? não, é menor então, neste caso, não me serve. x igual a menos 4 não atende à condição de existência, então somente 2 vai ser a solução. Tá? Feito essas três situações, agora vamos para a última, uh, que envolve uma situação um pouquinho diferente, um, um recurso que a gente precisa utilizar aqui. Porque, vejamos esse caso. Então, resolver a equação log ao quadrado de x menos 5 vezes log de x mais 4 igual a zero. Parece um pouco complexo isso, mas veja que eu tenho log de x e log de x. Porque, mas aqui é log ao quadrado de x. Seria log de x vezes log de x. Nós podemos usar um recurso substituindo, substituindo esse log de x por y. Tá? E aí vamos obter uma equação... Simplificado. Eu só pulei um processo aqui que é, que é a condição da existência Mas ele é bem óbvio O x aqui tem que ser maior que zero tá? Não tem continha nenhuma para fazer Então substituindo o log de x por y Vamos obter aqui y² menos 5 vezes y Mais 4 igual a zero As raízes desta equação É y uh, igual a 4 e igual a 1 um. Veja que ambas Obedecem a condição E aí substituindo Aqui a gente vai ter que fazer para cada uma delas eu, eu, eu falei antes que log de x É igual a y Então substituindo aqui Primeiro por 4 Ou primeiro por 1 tá? Só que então log de x na base 10 Igual a 1 Vai ficar então 10 na 1 igual a x É 10 e aqui 10 na 4 vai ser igual a 10.000. Então, ambas as situações uh, conferem aqui com a condição de existência e ambas são solução. Tá bom, pessoal? Então, vou ficar por aqui e até mais.